Se a gente tinha um índice de presença em sala de aula de 80% antes da pandemia, esse índice subiu para 85% no pós-pandemia. A parque começa a surgir em 96, quando eu voltei dos Estados Unidos e comecei, me ingressei no mundo do idiomas, né, comecei a ensinar ensinar inglês é, como segunda língua e, a partir daí, existe uma percepção de que o brasileiro estudava idiomas, mas não aprendia a falar. Eu sou economista, né, por formação e professor por vocação, então, sempre entendi que nesse ambiente me dava relativamente bem. No ambiente de negócios eu tenho o meu sócio o Paulo Arruda, né, que é um cara que tinha já vasta experiência com grandes organizações. Ele era um construtor, é, um construtor de negócios para outras, para várias organizações multinacionais e ele trazia com ele essa experiência de como construir uma empresa de grande porte. A gente começa em 90 e oito a desenvolver um produto, eu já prestava serviço para o mercado corporativo de idiomas desde 96, mas ainda sem um produto desenhado de fato e diferente que pudesse responder essas necessidades. Então, a grande vantagem nossa foi que nós começamos a entender melhor o melhor que o cliente sentia, o que ele pensava sobre a experiência que ele tinha dentro de sala de aula. Né? Então nós não construímos o produto de dentro para fora, foi de fora para dentro, a partir do cliente. Em 2000, a gente entendeu que a gente tinha um produto vencedor e formatamos o, o, o modelo de negócios para que ele pudesse se expandir através do franchising. Né? Então, já em outubro de 2000, a gente lança o franchising. Hoje, nós temos 73 unidades em operação, 102 comercializadas, né, que vão, vão, vão ser inauguradas nesse próximo ano. Então, já são oito anos na parte. Antes disso, eu, eu trabalhei em empresas multinacionais, como executivo de empresa multinacional. E quando eu decidi empreender, eu escolhi a área de educação, porque eu entendo que a educação tem um poder de transformação das pessoas. Né? E eu escolhi idiomas, porque eu entendo que o mercado de idiomas ainda tem muito a crescer no Brasil. A gente teve uma migração muito rápida para o modelo online. né? Até antes da pandemia, a gente nunca dava aula online, somente aulas presenciais. Mas parece que, de uma certa forma, a gente já vinha se preparando para isso. A gente não deixou de dar nenhuma aula aqui. A partir do momento que a gente fechou a escola física, a gente já passou a dar aulas online e demos continuidade sem nenhum problema. Em uma semana, nós estávamos todos ministrando aulas naturalmente, com o mesmo nível de qualidade que a gente tem presencial, a gente estava ministrando aulas a, a, a, através do ambiente online. Hoje a gente já tem alguma operação fora do Brasil também, mas nesse sentido a gente só é, opera fornecendo o produto em si e não um modelo de negócios completo, como é o caso do franchising no Brasil, porque aqui a gente fornece tudo, né? desde o início ao fim, todo o mapa, o mapa de sucesso para o franqueado, para que ele possa operar em um nível de, de excelência. Meu nome é Eduardo Pacheco, sou cofundador da rede Parque Idiomas Franchising e essa é a nossa história.